Vai lançar o Kha'Zix novamente? Vamos ver, velho. Se for bom pro jogo, eu pego. Ou vai ser Kha'Zix ou vai ser Fiddle, né? O cara ali baniu o F Olaf. Eu tô achando que ele vai pegar com o Fiddle, tá ligado? Ó, consigo ver que é um bom jogo pra, pra Kha'Zix. Mano, olha é o time dos caras, tanto que tá papel. Vamos ver o que, que os caras vai pegar ali, mano. Marquinhos pode dar umas dicas pra iniciantes da jungle? Como gankar e fazer os campos? Uai, leia gankar, é só sei lá e gankar, tá ligado? Vai pelo um cantinho, tenta burlar aonde onde os caras guardam ou não. Tá com trinket. Tenta gankar uma lane que tem setup. Tem que ver a wave, tudo isso é melhor você ir praticando, né, mano? Você tem que ir praticando pra entender quanto que vai ser bom. Mano, acho que eu vou de casicos, rapaziada. E como farmar, mano... Se você olhar o jeito que eu farmar a jungle, já é um aprendizado, tá ligado? Eu vou estar tá farmando a jungle agora. Se você prestar atenção na forma que eu farmo, você já vai pegar a visão, tá ligado? Não tem muito segredo, né? Foi assim que eu aprendi. Eu também não sabia nada da jungle nem farmar. Eu fiquei olhando como que os caras farmavam a jungle, mano. Os gringos que eu assistia, tá ligado? Os BR também... Marquinhos, pode dar dica de como começar uma mortinha, Galo, comprou a terra, comprou um negocinho pra plantar, comprou os vasos, comece. Então a dica é, Galo, comece. Lança essa brava aí. Pode sabe a hora certa de fazer smite, mano, o smite azul, o que, que ele faz? Você já se perguntou o que, que o smite azul faz? Dá slow e você ganha speed. Então o smite azul tem um nome, mobilidade, tá ligado? Você quer ficar juzinho rapidinho, dá slow no cara. O que, que o smite vermelho faz? ô se você pensar o que, que o smite faz, vai ser mais fácil de você entender... Quando você vai ter que precisar dele O smite vermelho, mano É pra trocar soco, mano Você vai marcar o cara pra tomar menos dano E trocar um duelo Então, tipo, o smite vermelho, mano Você faz, tipo assim Vamos, vamos imaginar umas match up na jungle Tipo de Lessin contra Olaf, tá ligado? Os dois vai trocar muito soco Aquele duelo pegado, tá? Duelista, pá, corpo a corpo Caim, Lessin, né? E por aí vai, mano Aí o guerreiro que falou lá de como farmar a jungle Olha como eu tô farmando aí Confesso que eu tô farmando até um pouco errado Nossa, que loucura, mano tá no blood de Kha'Zix Você perde menos vida, startando aqui perde mais Nunca startei de head pra Kha'Zix Vamos fazer esse teste, ah, Ó o Jimmy Vai precisar de mim não, né? Deixa eu entrar voz com o Jimmy Salve Jimmy! Salve Marquinhos Coisa linda. Eu tô aqui, dá pra fazer algo? Eu tô level 2 ainda Marquinhos, que é uma wave gigante Que eu não quero fazer nada não. Tô só voltando, beleza? Nossa, gastei beleza, o pulo beleza. De uma forma aqui Jimmy, que eu acho que eles podem me punir Só não sei se eles sabem. Ó, oh, sabem sim Sabem sim Jimmy, vou ter que flashar é, aí tem uma pegada. ele beta tá sem flash. Vem, vem, vem, vem. Não, vem ninguém aqui não? Bora, bora, bora. Gastou agora. bolha, gastou bolha, gastou bolha. Cara, não, não é possível, possível que, de que de o velho. cara pode fazer o um arrogue? Não, não, Jim, isso aqui é pegadinha. Joga slow aí. Joga slow quando tô chegando, joga tô o chegando. Joga jogando slow, velho. Eles tão me focando full, vou ter que só sair. Ah, Jimmy, cobra, então, Jimmy. Tá pronto um as unhas aqui, Ih, não apronto não. Nossa, eu sacanagem, Jimmy, poder eu ter feito, ter feito isso, um. mano. Eu, eu também não desisto, não, desisto, sei não desisto isso não, pelo amor de Deus, por mim. Foi sacanagem isso aí, mano. Por que, que eles é podem que fazer tá muito isso? Porque Aí não tinha como subir antes. My bad, my bad, my bad. My bad. Jimmy, tô sentindo que eu tô o crime, mano, hoje e agora, mano. Ah, tem, tem dia que é assim mesmo. Acontece, mano? Que acontece né? Que São dias? Novo. Tem que seguir em frente só. Com você também acontece isso? Acontece, você viu o flash que eu dei ali? Vi. Já que eu vi. Tamo seguindo em frente aí, Vale, aposentado. Sim, Valeu, Jimmy, tá precisando Tem ouvir isso Quanto tempo, isso que, eu, quanto tempo que... que a gente não bate um log? Uai, Jimmy, eu tô jogando aí já faz tempo, mano. Todo dia. <risos> Não tem desculpa não, mano É todo dia, mano Ô, oh, a Calista flashou, viu Eu vou ir tentar punir esse flash dela Você acha que dá pra dar ali? Posso tentar ir aí? É, é fazer, mas acho rua. que não dá, né Agora a wave tava boa pros caras Mano, se eles fizerem muita graça E dependendo do seu stun Acho que nós lança brava, velho. Ah, é, eles vão tentar dar evac 100% Ou nada, eles vão drag Os caras é humilde Será que nós tenta ir lá, mano? Mas, se Bom, a Irelinha tiver vamos pra lá, game, Vamos lá, vamos lá mas eu acho que ela pra a Irelinha, então. Nossa, a Irelinha tá 4, mano Não era pra ela tá 6, não? Vocês mas vai dar eu só vi a mano, cabecinha, velho é, Mas nós cobra, se tá cobrar olha essa Calista, ela é folgada mano ela, ela, ela é, Ela faz uns bagulho que ela... Na frente, mano, ó, se ele vier, vira dele, pra trás, se ele vier, vamos. vira dele, vira dele, vira dele. Que isso? Mate ele aí, mate ele aí. Matamos. Vai, vai, continua, continua, continua, continua. Por mim, continua. Estamos safe, estamos safe. safe. flashar. Oh. Ó o flash do Mythical. Tô morto eu... também. Mano, o, o Guerreiro deles não vem aqui. Dano. Nossa, ele não morria não, Jimmy. Morria, pô. Morria, eu ó, não ó, eu ó, morri ó. porque eu tinha guard. Vambora, rapaziada, killzinha importantíssima pra eu conseguir voltar pro jogo, mano. Ah, nem fudendo que eu dei o quezinho. Dado que foi. é Relaxa, rapaziada. Eu vou... eu vou... eu... trazer a swing pra casa. Ah, nem fudendo, Dim. Eu joguei muito errado, cara morri pra levar aí. Tempo aí. Mano, eu joguei muito errado, Jimmy. Eu dei o Qzinho no blue, Jimmy. Eu matava Ai, eu eu o cara, é lindo, mano. Aí. Eu podia ter Reflux. ganhado o smite também no blue. Mano, eu tô muito lento, velho. Caralho, ele está lá na hora de dissipar, velho. Mano, vocês estão conseguindo perceber que eu tô eu lento, rapaziada. Eu podia ter smitado o blue. Eu dei o... Eu podia ter dado o Q no lecinho, eu dei no blue. O que mais? Eles estão vendo aqui, eles vão ver. Mas por aqui que, que tem visão dessa Olha, Ela pode fazer isso aqui? Ela pode? Eu vou matar esse miliante aqui então, véi. Bora. Tem ult da Ash aí? Não, não tem, mas... Ai, que Vai, dano, é progama, cara. É. Boa, tinha que eu e voltei pro jogo, velho. Ó o que é aquilo ali, véi. Nice! Uh! Tem que matar os dois, tem que matar os dois. Boa, guerreiro! God, well tá sem, Tá sem ult esse cara aí, mano. Nossa, esse, esse flash pega. dele me quebrou cara. Tô indo, tô indo, ganha tempo, ganha tempo, tô indo, tô indo Só que eu acho que ela só vai tentar me matar aqui Não, né? mas ela não te mata, ela não tem R nem flash Tô aqui, tô aqui, faz ele gastar tudo Deixa pra mim? Ai, gastou, tudo. Tem que deixar, Maqui. Tô, tô, tô com a tropa da, da Win no chat aqui. Pô. É isso, aqui tem a tropa da Win também, mano. Vambora. Aí, Eclipse não é o tropa Kha'Zix. Mano, deve ser, Vieira. Eu fiz. Todos os jogos que eu joguei de Kha'Zix eu fiz. Só que hoje eu... esse eu tô experimentando um bagulho diferente, que é a, a Draktar, tá ligado? Eu acho que Draktar esse jogo faz sentido, mano. Porque o time dos caras me devolve muito dano, mano. Então se eu matar um e ficar invi, quebra eles um pouco. Tamo indo, tamo indo, você vai dar nós, vai dar nós, vai dar nós. Tô gente. matando aqui o, o, matando aqui, mano. Nossa, não consegui salvar o guerreiro. Você pega esse aqui? Tá sem nada que, o que tá ali. Cara, como é que tá aí a situação? Tá bem, tamo bem. Tem que dar, e vai sacar essa situation. Então Tá, toque, então o tá então, tá, tá, tá, tá, tá, tá. taca. Vou tancar, vou tancar, pode ir, pode ir, pode ir. tancar mais um, tô saindo, hein? É isso, mano, que é isso, é isso. Ah, esse Jimmy, tô forte. Só isso que eu falo, tô forte. Ó. Eu sinto que essa Urv me mata, mano. Se tem ult, se tiver ult, ela nem clica. Morre esse caixa. Uai. Matei. Vou morrer pro Lecinho, assim, na real. É. Fala esse cara, é Smite é a catapa, hein, mano. Tinha um guerreiro que tinha falado que se eu smitasse uma catapa ia liberar o Prime. Já foi agora! Aí, ó, oh, o TP atrás de vocês, TP atrás, tô indo. Tô correndo, tô correndo. Tô indo, tô indo, tô indo, Bate tô... a flecha pra cá, guerreiro. Dipe, cuidado, velho, Ele te cancela, viu? É. Eu, vou eu vou trazer ela pra você aqui, ó. Não, não, não, não, não, não posso ir, não. Ah, eu vou dar uma R aqui, mano. ele acredito. Já... Tô pulando muito pra cima aqui, mano. Nossa, velho, fiquei. Eu me fizer caninha, de ping-pong, viado. Olha a irelinha. Ai, se ela reseta, ela ainda fazia uma... Olha oh, a Eu só vi a não. cabecinha, velho. Tá vivo, se acertar o stun. Ela sai viva, ela sai viva. Ó, oh, esse drag a gente não pode que vai, hein, mano. Só que ninguém eu vai botar, ter o cara. Botar ninguém, mano. É que esse cara vai ganhar de nós, mano. Que porra é essa, velho? É o jeito que ele joga LOL, Jimmy. Pelo amor de Deus, velho. Não, o que que não é vai, isso? Não véio? vai, não que não que vai. O que que é isso? Mas que aqui a gente tá ficando velho, ó. A mentalidade aqui, velho. Nossa, Jimmy. Mas tem muita gente aqui, velho. Bom, O Alimiato salvou, hein? Nossa, quase salvou. Salvou do quê? De rir, só se for. Mano, olha aqui a, a decisão, a tomada de decisão, né, mano? Olha isso, rapaziada. Tipo, eu fui tentar matar o cara, tô morto, né? Esse tempo que eu tô morto, mano, eu podia estar farmando minha jungle inteira, ó. Tipo, olha o tanto que eu vou ficar atrás disso. Então, fazer é o fácil time, era né, melhor, mano. O ó. Ali. Nice, tô chegando. Ô, oh, baron agora, hein? Por mim só vai baron, mano. É baron, então. Vamos barum. Meu Deus do céu! Uai, mas aí Vocês a gente quer faz igual? A gente busca tá aquele é objetivo nosso. Que que a gente podia já ter feito há muito tempo. Ó o Kenny, velho! Ó o Kenny! Jimmy! Ai, mas aí armaram pra mim, mano. É arma um pra um, arma Só pra outra. Um. Nossa, Aquilo mano, que passada, mano. eles não fazem, não. Dá pra imaginar, véi. A, a look velho. é ali, ó. O start, tá incendido. O que é isso? Jimmy, eu é tô aí? falando. Olha o jeito que o cara joga LOL, viado. Ai, joguei mal no Flash e no R também, mano. Mano, se o Kenny fizer a história, dá pra dar nós, Jimmy. Boa, garoto. Tô tomando conta da e da Anami. Mais ou menos, na real, né, mano? Vai, bad, velho. Podia ter jogado, tentando, jogado mano, melhor. Mas... Ah, nem fudendo que esse cara tem isso, velho. Parei a Riven ali. Bora, bora, bora, bora. Tá dando nós, tá dando nós, tá dando nós, tá dando nóis, Jimmy Low. Nossa, vai ter que meter o pé aqui. Também, eu... também, também tive que meter o pé. E? Da noite, Milão! Vambora, filhão! A árvore não aí, morre, não? Calma, é que morreu ainda, não. Não, não, morreu? árvore não morreu! Vambora, vambora, vambora! Morreu, morreu! Olha, para, para o nosso, para o nosso! Caralho, fiado! Acho que agora deu pra jogar certo, mano, assim! Aí, jogou, foi, foi crime, jogou, mas jogou. foi legal! Deu, deu pra fazer algo! Caralho, família, até me é um jogo. É o outro bicho! Essa calista Kalista aí, ela não morre, não, Marquinhos? Eu não posso pular de qualquer jeito, velho! É. Você acha que dá! É o Kenny que tem que entrar, pô! É o Kenny, é o Kenny! Aí, é é Zão, o Kenny. Ai, ele tá esperando ficar louco, mas ele não pode esperar ficar louco, senão vocês morrem! Eu Ele morri, foi. eu morri, eu morri já, eu morri A Leblanc pulou de mim ela me zacrina mano Eles mataram dois ali Era só eu não tomar pra essa praga, mano Ai meu Deus, Porra, não, deram. não, não, não Sai vivo, sai vivo Não Sai vivo, cara, eles vão todo mundo Mano, isso aqui não é um time, cara. isso aqui é uma seleção cara. Por que Mas que eu não queria eliminar? Porque ela não morre pro dragão Ai meu Deus E agora a gente vai aonde? Vai, continua. O Kenny quer continuar. Eu, vou eu tô na calma parando dele. o medalha é blank, mano. Eu tô atrás tá, matamos, da medalha. Matamos o guerreiro aqui. Se matar, coisa linda. Eu, eu, eu parei o medalha Leblanc, eu acho. Continua, continua. Kenny aqui. Bora que é nosso, velho. Bora que é nosso. Olha, é blank. um esquisito aqui, hein. Trolei, mas tá tudo nosso, tudo nosso, tudo nosso. Vem pro tá, vem pro vem pro Tá vindo, Tem meu dano, antes, Tem meu dano. É isso, é isso, é isso, é isso. Ah, dano, família! É boa, nice. Easy! É a tropa da Wii. Ah, penta do cara ainda? Quase. Caralho, a tropa da Wii vem forte, mano. Ele foi guerreiro, esse Kenny. Ele tava tipo assim, acho que ele tava 0-4. Mas eu só vi a Alguma cabecinha, velho. <risos> mano, o, o Kenny mandou o GWP e mandou o Twitter dele, velho. Cada um com a sua divulgação, né, cara? mano?